Ai, ai, mano, que dia lindo Pra fazer nada, né, mano Mas hoje eu tô pensando Em fazer algo diferenciado Que eu preparei pra esse vídeo, rapaziada Que é basicamente Eu vou juntar todos os animatronics Aqui no Minecraft Pra ver o que, que vai dar, mano Eu construir uma super máquina que, mano, junta todos os DNA de todos os animatronics E de qualquer mob, qualquer criatura aqui no Minecraft, galera Então eu vou pegar aqui a minha armadura e a minha espada ninja Que a gente vai precisar dela nesse vídeo, galera Então deixa eu já colocar aqui a minha armadura aqui, ó Que ela é muito boa, já até coloquei A gente Ah, tá, tinha bugado, tá, mas enfim, galera Vou deixar aqui as escadas, vou abrir aqui a porta e, mano, é basicamente o seguinte, galera. Nesse vídeo, eu vou ir para um parque, galera, aqui, né, aqui atrás de casa. Que lá, galera, tem um, posso falar, é uma máquina, né, que eu construí aqui no Minecraft, mano. E esse pendrive aqui tem todas as informações, todas as configurações que precisa para funcionar a máquina, galera, então partiu aqui, ó. Aqui está a nossa máquina, galera. Aqui temos o nosso baú com os animatronics e aqui, galera, como funciona. Ela já está ativada. Só que quando alguma coisa cai naquele negócio vermelho, o DNA da pessoa vai lá pro subsolo onde fica a máquina, galera aqui, só é a ponta da máquina. A máquina vai até o núcleo da Terra, porque lá, galera, é onde consegue pegar os digitais, mano. Então, o DNA, né? e aqui vai sair o novo animatronic, então vou colocar aqui o pendrive aqui no computador galera, pra não ter problema nenhum, aí eu vou, eu coloquei aqui, não, não tira o pendrive, aí, tá, agora deixa eu só configurar aqui umas coisinhas aqui rapidão, tá, beleza galera, configurei aqui toda a máquina, agora só bora abrir os animatronics, né, spawnar né? os animatronics aqui no Minecraft, né, então deixa eu pegar aqui todos os animatronics aqui, eu não sei quais são os animatronics Porque não fui eu que fiz, galera Foi um cara misterioso Que fez esse baú, né Então deixa eu pegar aqui um pouco dos animatronics E vamos ver aqui o primeiro animatronic, galera Alguns podem ser neutros, pacíficos Ou agressivos Então eu não faço a menor ideia de qual é qual Então vamos lá, partiu e ver esse bicho que parece um lobisomem velho. É ele agressivo? Meu Deus do céu Meu Deus Ai, galera Meu... Meu Deus, galera Meu Deus, ele tá atrás de mim Eu tenho que derrubar ele dentro da máquina, galera Dentro da máquina tem que vir aqui, mano Vem, monstrinho Vem, caramba Galera, eu não conheço esse animatronic aqui, não Cara, eu não posso matar ele, galera Eu não posso matar ele, senão ele vai morrer, mano Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Bom, galera, agora o que eu tenho que fazer, mano? Tem que dar um jeito de sair daqui, mano Ele tá me batendo? Encosta ali. Aí, é boa. Ai, caramba. Ah, foi no lugar errado, droga. Ai, meu Deus. Pera aí, galera. Deixa eu entrar aqui no criativo. Aqui só pra sair aqui da máquina. só eu tô ferrado, né? Então, vamos que vamos aqui, ó. Dar um game mod zero. Que é o nosso primeiro animatron Como assim, velho? Ele tava aqui... Galo, mano, ele tava aqui dentro, velho. Tá, mas enfim. A digital dele já tá ali, galera. Então, não tem... Como ele escapar dessa, mano Eu acho que eu... O cara não colocou Pra ele não reviver, mano Porque ele tá revivendo aqui Morre Desgraça Vamos pro próximo, galera Eu tô aqui com um veneno, mas enfim Temos esse aqui que deve ser um... um Sei lá, mano Eu não conheço os carinhas, mas enfim Tem que bater nele Ai, ele é neutro, galera Ele é neutro esse pau, eu acho Nossa, como eu vou colocar ele, galera Tá, eu tenho um jeito aqui, uma técnica que tem que pegar aqui é o spawn dele Aqui, ó, o spawn dele E velho, eu tenho que pegar ele aqui e colocar ele dentro da máquina, mano Senão ele não vai ter como a gente fazer a experiência aqui, mano Então tem que entrar, colocar ele aqui e pronto, galera Ele já tá aqui dentro da máquina, agora, mano, ele não tem como escapar dessa eu vou pegar aqui alguns aqui, ó, porque como eu disse, vai ter alguns pacíficos, né Igual ele, ele não ataca ninguém então é melhor ficar com esses esses spawners aqui, né? Pra coletar eles. Então vamos pro próximo aqui, que é um bonnie todo quebradão. Venha, me segue. Cara. Me segue. Vem aqui, me segue então. Vem. vem aqui, carinha. Vem. Desce, desce, desce, desce. Aí! Sai! Sai! Sai daqui! Aí, me bate, me embaixo, embaixo! Obrigado, Claudio! Vamos lá, galera! Pro próximo animatronic que é.. Meu Deus! É um! Freddy todo cagado. Tá, deixa eu ver que se ele ataca. Não. Poxa. Do nada, tá ligado? Tá, ele não, não ataca, então a gente vem aqui. Tem que colocar ele aqui, né, galera? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vem aqui, põe ele aqui. Tá, galera, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma tática, que é usar o pulo da espada. Tá. Agora, galera, vamos pegar os próximos animatronics aqui, que são esses outros. E temos um... Oita! Ah, ele, ele ele ataca, galera Ele ataca, então Tamo ferradão, galera Boa, já caiu, já caiu Eu também caí, então deixe Tá, galera, temos aqui quase todos os animatronics Estão aqui dentro Que bom, né? Vamos para o próximo Que é O Puppet Demônio, vem Puppet Demônio Vem Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tá, todos estão ali dentro. Agora o próximo, galera, é o Foxy. Ai, agressivo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, caramba, ai, caramba. Cai, fox Aí, boa, galera. Já temos aqui o fox todo mundo ali. E agora, galera, vamos para o próximo, que é esse Freddy, que também é agressivo. Aí ferrou pra mim, né? Eles são muito agressivos, mano. Eles têm que parar de ser assim. Ai, meu Deus, liguei o computador. Ah! Caramba, caramba, caramba Aí, galera Conseguimos deixar eles ali dentro Tá um pouco lagado, né? Porque, né? Tem um, uma dúzia De animatronic aqui dentro Mas fazer o quê? Vamos terminar Só falta mais três Então, aí, depois eu tiro eles aqui, ó Até vou coletar Já que eles já estão é, Com o DNA Já colocado na máquina Agora eu esqueci quais são os novos, né? Eu acho que é esse aqui, né? Ó, esse daqui não foi Vem tem cabeçudo de cabeça. Ai caramba, olha, você viu? Já tá, já tá ficando pronto o novo animatronic. Esse aqui já foi. Esse aqui não. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Vem, desgraça! Vai, vai, vai! Me puxa, me puxa, bate em mim! Obrigado. Tá, galera, basicamente eu acho que tem mais esse aqui, né? Hello, Kijin. Ai, falou comigo. Tá, deixa eu colocar ele aqui, porque ele é pacífico, a gente põe ele aqui dentro, ó, ele aqui dentro, beleza. Aí, deixa eu já coletar esses aqui, que o DNA de todo mundo já tá ali dentro, galera. Agora, basicamente, a gente pode coletar o nosso animatronic que formou ali, galera. Eu não faço a mínima ideia do que, que tem aqui dentro desse baú. Mas antes de eu abrir, eu quero muito que vocês cliquem no gostei, galera Clica no gostei e se inscreva aqui no canal pra gente bater a meta de 300 inscritos até o fim do ano, ok? Por favor, me ajuda, beleza? Que eu tô gravando vários vídeos aqui pra vocês E, mano, eu quero muito o apoio de todo mundo nos vídeos, ok? Então vamos aqui, ó, abrir aqui o baú Que temos um novo animatronic, galera Que é o... é o Puppet gigante Meu amigo! O cara é muito alto, velho. Vamos tentar matar ele Mata, mata o uh, Puppet, caramba, mãe, ele tem, cara, ele tem a espada, mano, do minério misterioso, caramba, não sabia que ele tinha essa, essa espada, matei, galera, será que dropa a espada? Ah, ok, espada, mas fica, galera, é, é melhor eu sair daqui antes que ele volte à vida? Então galera, mas enfim O vídeo é ficando por aqui, quem tiver gostado Não esqueça, mano. clica no gostei Se inscreva aqui no canal, quem não for inscrito E ative o sininho das notificações Galera, então é isso Vejo vocês na próxima, valeu Falou-se, fui Tchau With the fuck are